Olá consulentes, sejam todos muito bem-vindos e já vamos trazer aqui uma mensagem para o signo de peixes, então vamos lá. Carta da compaixão. Vamos complementar. E vou trazer também uma mensagem do oráculo. Carta da Sombra. Peixes, na dúvida do que é certo ou errado nesse momento, tenha compaixão com você. Com o seu momento, e esteja certo ou certa de que tudo que for consciente será benéfico para você. Porque você está se dedicando por algo que tem tudo para dar certo. Olha que momentos de comemoração de ufa, finalmente cheguei lá. Valeu a pena todo o meu esforço. É como se você estivesse na mesma frequência que o seu propósito. E de forma radiante, você tem atraído cada vez mais esse ideal para perto de você. Tem maturidade aqui de alguém que vem surfando nos altos e baixos. Mas saiba que se você permanecer nessa energia boa, sem expectativa, apenas deixando fluir, as boas notícias vão chegar. Não coloca pressão, não coloca ansiedade, faça por gosto no processo. Carta do oráculo, sombra. Acolhe a sua sombra. Na escuridão, ouvimos o chamado do universo. Na sombra da noite, enxergamos as estrelas. Temos aqui duas cartas que falam de consciência, inconsciência. Isso quer dizer para você não se cobrar tanto e mergulhar em suas sombras com compaixão de alguém que vai desvendando o mistério da existência aos poucos e está tudo bem. Não tem como saber tudo de uma vez. mas tem amor no seu processo de ir se conhecendo, mergulhando nas suas sombras, sem muita cobrança, sem muito julgamento, sem se torturar. Porque as coisas vão mudar e vai dar tudo certo, tá bom? Gratidão.